Aqui fala com vocês é o Douglas e o Ricardo do canal Bruno. Galera, a gente está aqui com as nossas Maverick e a nossa Isso. Galera, primeiro vamos começar assim. É a minha arma, um amigo meu me deu, por isso eu não tem todos os dardos ventosos. Eu inteirei com esse dardo aqui que garra no colete da noife. E esse daqui, o meu primo Douglas perdeu dois dardos que vieram com a arma dele, que ele comprou por 100 reais. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que falar, assim, com, com, já que a gente vai falar alguns tópicos sobre a Maverick e sobre a Strongarm, é a linha. A linha das duas são linhas N-Strike. Só que a diferença é que muitas não estão acontecendo, que eles estão pegando as da N-Strike e transformando em Elite. Galera, agora vamos à potência. A minha North Maverick deve alcançar uns 10 metros. E a dele, a caixa promete 21. Foi o que a gente viu. Só que a minha foi mais ou menos uns 7 metros, porque ela já está bem usada e desgastada. É. Então, galera, na caixa do meu produto, eles apontam que a, a arma, dependendo do vento e da, um, da umidade do ar, ela pode alcançar até 27 metros. Mas, assim, com o tempo relativamente bom, não tão bom, mas sim um pouco bom e... E algumas coisas, ventando um pouquinho, ele consegue chegar a 21, 22, 20 metros. Galera, a diferença de modelo é que essa arma aqui, como vocês podem ver, ela cabe três dardos de uma vez quando você for carregar. Ou seja, o carregamento é mais rápido. Ainda mais você pode fazer isso, ó, que é muito legal. Já a Marvel Rick só cabe em dois dardos no carregamento. Isso por causa de um pino que tem aqui dentro. Depois eu vou ensinar a vocês como deixar ela com um tambor que abre todo, quase igual a dessa arma aqui. Então isso torna o carregamento mais lento e você não pode fazer isso, porque é muito chato. E, e galera, daqui a pouco vamos falar de algumas alguns detalhes e, o e vamos fire. para o test fire. Então, galera, agora a gente eu vou falar um pouquinho sobre as miras dessas nuffs. Então, como vocês podem ver aqui, essa nerf, ela tem só esse pontinho aqui, né, que só tem esse pontinho que não dá pra você mirar direito. E, como, como dizem muitos, muitas pessoas que colecionam Nuffs, é, a, a Nuff Strong é uma Nuff que tem a, a mira muito precisa. Vocês podem ver a mira dela é excelente. Uma coisa assim, que eu peguei a Nuff há pouco tempo. O que eu percebi é o que? Num lugar fechado, se você quiser atirar em algum alvo, é bom que você, tipo assim, eu quero atirar neste dardo Eu vou pegar a mira e vou botar bem um pouquinho, ó, pro canto. E aí eu atiro. Por causa que o vento num lugar fechado não é tão grande. Galera, explicando o lance dele mirar um pouco mais pro lado, é isso, ó. A, a, a bala fica um pouco do lado do cano. Ou seja, ela vai, ela não vai retinho do meio do cano. Ela vai um pouco pro lado. Olha só. Vê se vocês vão conseguir notar. Viram? Se viram... Parabéns. Viram. Se não viram... Não viram. Não viram também. Então, galera. Uma coisa sobre as nuffs. A diferença delas. Que eu vou falar agora. É sobre... Essa parte aqui de trás, né? no caso de puxar, e, depois, e um pouco sobre o design. Então, o design da Maverick não é ruim. Uma coisa que eu não gostei, assim, a gente, a gente trocou de Nuff, a gente fez uma Nuff War aqui, e trocamos e né? tiramos um cano do outro. Uma coisa que eu não gostei nessa Nuff, é essa parte de trás ser muito dura. E na hora de você puxar, não ter tanta velocidade, por conta disso, né, ser duro, e por conta disso daqui, que você tem que empurrar, porque aqui dentro tem uma bomba de ar. Então você vai acabar é, enchendo essa bomba de ar e até isso encher demora um pouquinho. Você tem que puxar e é um pouco... não é tão bom. E sobre a, a Arm, já essa parte de trás é bem mais leve. Isso daqui eu não sei como é, que é o sistema de dentro dela, mas o sistema dela é bem rápido. Você só aperta e nem vai tudo. É bem rápido. Uma coisa que melhoraram bastante, né? Foi esse negócio da velocidade. Galera, depois eu vou fazer um vídeo mostrando como ela funciona por dentro. Agora vamos para o test fire. Então galera, antes aqui da gente ir para o test fire. É, eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar. Que ele está ajeitando lá pro test fire. O carregamento delas, pra, eu vou mostrar aqui como é que faz. E como é que é, para vocês terem uma noção. Porque por mais que essa Nuff aqui seja mais nova, essa Nuff aqui também vale a pena. Então vocês ainda podem ter essa escolha de qual comprar, de qual vocês vão querer. Mas pra frente a gente vai fazer tais Nuff vs Nuffs que vão valer a pena mesmo pra vocês comprarem Nuffs. E galera, a gente também vai fazer um Nuff War. Então primeiro eu vou mostrar aqui o carregamento da Maverick. Aperta. E esse botão dela, ela é bem leve, não sei porque... Não sei se é porque abre pouco, eu não sei. Mas eu sei que é bem mais fácil de apertar do que o da estrongar. Então você, vai, você pega os dardos aqui, ó. Põe essa partezinha bem na pontinha. Galera, lembrando de um detalhe. Você tem que apertar bem os dardos. Senão na hora que tirar ele vai agarrar aqui e vai travar. E aí você vai querer atirar, o tambor não vai gerar direito. E acabei os dados que ficam estragados, desgastados ou amassados, que às vezes eles começam a subir. Porque não sei se eu acho que ele encosta no, na agulha que tem ali dentro de plástico, né, na agulha de costura. Como pensar, E tá bom, agora vamos ao carregamento das tambores. Galera, aqui dentro: esse tambor gira mais, né? Aqui dentro tem uma coisa assim, ó. Tá vendo aqui? Que dá pra sair mais ar E quando eu fizer o vídeo abrindo a minha nova Marvel Rick, Vocês vão entender o porquê Porque essa daqui é mais forte E precisa Galera estamos aqui no test fire E vamos aqui com a minha Marvel Rick Acertar aquela garrafa ali Acertei Então galera Aqui agora eu vou é, Eu vou atirar com esse strong Arm Na mesma distância que ele atirou o que notamos foi que o tiro ele foi um pouco pro lado que nem o meu, só que o meu abaixou ele dele foi reto, ou seja isso comprova que é mais preciso e, e mais, que tem mais potência também então galera a gente tá aumentando aqui mais ou menos um metro de distância e agora é o tiro do Ricardo com a Maverick atrás de um metro, devia estar uns quatro agora estou a cinco metros a distância que dizem que a arma consegue chegar, então vamos lá acertei, só que não o Douglas deram, vou dar o tecido agora a de novo e agarrou galera agora o Douglas vai atirar com a arma dele mesma coisa, mesma coisa, cinco metros vamos lá, vamos lá, vamos lá ele acertou, galera. E vamos voltar com outra coisa. A gente vai. Agora a gente vai finalizar o vídeo e terminar é, de falar as considerações finais que a gente achou sobre as armas.